Olá amigo, olá amigo, ainda há área de instabilidade sobre boa parte de São Paulo no norte na divisa de Minas Gerais e no nordeste também em direção ao sul de Minas Gerais. A frente fria vai se dissipando no mar, mas tem a infiltração de nuvens que não aparecem na foto do satélite, mas que chegam a toda a faixa leste paulista. E à tarde o aquecimento e a umidade junto com a proximidade dessa frente fria... Darão possibilidades de chuvas e trovoadas temporais entre São Paulo e Minas Gerais. Situação de instabilidade a qualquer momento, principalmente da tarde. Tem períodos de melhoria, como ontem, até com o sol aparecendo e chuvas não acontecendo em alguns lugares, em outros sim. Mas hoje à tarde, mais fácil chover por causa da umidade que aumenta em boa parte do estado, da nebulosidade que está aí e da infiltração marítima que vai acontecer. Temperaturas de 28 graus, clima abafado ainda no litoral, amanhã essas temperaturas darão uma trégua e poderá chover com maior facilidade, principalmente no litoral. No interior do estado, 30 graus, na capital, 27 a 28 graus. Um abraço a todos. O